Está aqui um vídeo, aqui no consulado de Lisboa, alguém filma aqui, olha, o, o vice-consul e o seu pessoal expulsaram todos os delegados da Unita de lá de dentro, agora estão a entrar com urnas novas no consulado, por... olha as urnas aqui, a entrarem com urnas novas.